Salve, salve minhas guerreiras e meus guerreiros, eu sou o professor Emílio Júnior. Antes de começar, já dá o joinha e compartilhe esse vídeo. Se não quiser compartilhar, não tem problema. Pelo menos inscreva-se para dar essa moral aqui no canal. Tá vendo esse número do WhatsApp? É uma promoção que está rolando o cardápio relâmpago por apenas 20 reais. Não é cardápio de revista com três, três tipos de comida. Não, não o papo é sério. São vários tipos de pratos que você pode montar. Cardápio bem completo. Para você poder utilizar, tá ok? Seja para ganho de massa magra ou emagrecimento. Mas por mim que a dica aqui é boa. Nós iremos utilizar isso daqui ó, duas garrafas PET, tá? Essas duas garrafas estão cheias de água, mas vamos fazer um exercício. Vamos lá, pés paralelos à largura do quadril. Então, os pés têm que estar paralelos à largura do quadril. Você vai projetar o seu peitoral à frente. Contrair o seu abdômen é muito importante que você sempre contrai o seu abdômen. E vai fazer assim, flexionar só um pouquinho. Professor, o que é flexionar? Flexionar é dobrar um pouquinho as suas pernas, tá ok? Então, vamos lá. Vai descer, flexionando um pouquinho, jogando o bumbum atrás. Volta à posição inicial. Observe uma coisa. Quando você fizer esse movimento aqui, deixa eu ficar assim um pouquinho de costas para você entender. Ó. Eu vou jogar o bumbum lá atrás, descer. Deixa eu botar a garrafa aqui. Essa região aqui tem que estar tá bem alongada. Você tem que sentir a tua musculatura alongando, entendeu? Se você não sentir essa tua musculatura alongando, não está trabalhando o bumbum. Esse é o papo mais direto que eu posso te dar. Então vamos lá. Preparou? Desceu jogando o bumbum lá atrás. Volta. Isso. Dois. Vamos lá! Não para! E segura aí que tem mais uma dica, hein? Vamos embora é uma dica atrás da outra. Então não adianta sair, não adianta falar, já sei fazer. Vou sair. Não, não sai não, porque tem outra dica já. Vamos! Lá. Isso! Jogando o bumbum lá atrás, tá? Joga o bumbum lá atrás! Isso! Vai! Vambora! Isso, sobe e desce, sobe e desce, isso, vambora! Não desiste, ó é o cumbum. sente trabalhar o seu bumbum, ok? Vai! Se você tiver mais flexibilidade, quiser tocar a garrafa lá no chão, não tem problema, pode tocar a garrafa lá no chão, isso, continua, vai! Tá pegando já, né? Isso aí! Vem junto com o professor, Vou fazer um pouquinho mais devagar e daqui a pouco eu aumento a velocidade. Fazer um pouquinho mais devagar, daqui a pouco aumenta a velocidade. Sente o bumbum, bora. Aumenta um pouquinho mais a velocidade. Isso. Aumenta a velocidade. Isso. Aumenta a velocidade. Perfeito. Sentindo? Isso. Lembrando que quem vai te levantar, quem vai fazer você subir é o teu calcanhar, tá ok? Ó, foi. Parou. Aí, eu falei para você esperar, você esperou, então, agora, nós iremos fazer um agachamento utilizando ainda essas garrafas PET, tá ok? Então, vai lá, prepara. Pés paralelos, a largura do quadril vai posicionar as garrafas à frente quando você fizer o agachamento. Assim, ó, joga as garrafas à frente, toca no solo, onde, preste atenção agora, fiquei praticamente de cócoras, os meus cotovelos passaram dentro do meu joelho aqui, por dentro do meu joelho, ok? Não foi pela parte de fora. Então, segura as garrafas à frente dessa forma, sobe. Isso, fica mais assim, ó, mais enviesado para você ter uma visualização melhor. Professor, eu não consigo descer tanto, não tem problema. Faz aonde dá. Então, se der só para fazer aqui, faz aqui. Acabou, ó, não tem problema. Agora, professor, tem condições de ir lá embaixo? Tocar a garrafa no sol. Voltar. Isso. Lá embaixo. Tocou a garrafa no sol. Voltou. Lá embaixo. Tocou a garrafa no sol. Voltou. Lá embaixo. Isso. Tem mais uma dica. Tem mais uma dica. Não vai embora não. Fica aí que agora vai ser maneiro. Vamos embora. Não que essas outras não tenham sido. Pô, dica maneiríssima. Vamos. Isso. Uh! Continua. Jogando lá atrás ou oh. pegando bem. Já está sentindo? Eu já estou sentindo bem. Isso. Continua. Vai. Ah. Parou. Agora você vai fazer a última dica, que essa daqui é aquela que eu costumo dizer que arrebenta. Arrebenta. Geralmente ela arrebenta, porque tem que arrebentar mesmo. Você vai fazer o seguinte: abre suas pernas mais largo, mais largo do que a largura dos seus ombros, tá OK? Então, as pernas estão mais largas do que a largura dos ombros. Você vai agachar projetando a garrafa acima dessa forma, volta à posição inicial. Agacha, acima, volta. volta. Agacha, volta. Agacha, volta. Agacha, volta. Agacha, volta. E aí, minha guerreira, meu guerreiro, Faça o máximo que você conseguir. Depois escreve aí para mim nos comentários quantas repetições você conseguiu fazer para poder ter uma ideia. E lembrando, vai vir aí, ficha de treinamento nova, voltada só para a barriga, vai ser uma nova metodologia. São treinos direto, tá? Não tem muito... Ah, não, não, é direto. Papum, papum, papum, direto. Direto, fica ligado. Vai ser dividido por dias e aí você vai fazer aquela sequência apropriado, ou se você adquirir um cardápio apropriado para esse treino que também vai ser lançado, novo cardápio, então todo mês a ideia é lançar novos cardápios para que você não fique estagnada, enjoada com o mesmo cardápio, e aí ao longo dos meses você vai variando o seu cardápio, se você já adquiriu esse nosso cardápio da promoção de 20 reais, está tá ligado, tá entendido que você sabe que é um cardápio bom, os outros vão vir na mesma linha. Tudo cardápio, uma pegada cada vez melhor, que é para você poder atingir e aprender a fazer reeducação alimentar e não sofrer. Fica tranquilo que o preço vai estar tá, vai tá seguro por enquanto, valeu? Muito obrigado pelo carinho, não se esqueça. Inscreva-se aí no canal Dessa Moral aqui, professor. Até nosso próximo encontro.